Ei, Estrela, você está aqui. Entra no caminhão com o Alex e bora. Bem-vindos à Sierra Nueva. É hora de dar a partida no veículo de reconhecimento. Duas toneladas e meia de off-road elétrico. Suspensão traseira independente. É da Alejandra. Você sabe que vai ser selvagem. Ha, parece que todo mundo já está se movendo. Ah, perde tempo. Bora lá, vamos lá, meu nobre. Ignore a esquerda e se prepara. É que ele tem um barulho, né? Pelo menos isso. Todos estão a caminho do festival. Acabamos de... <risos> Furar fila. Ó oh, o ônibus. né? Entra não, ônibus. <risos> o helicóptero. Tem uma pequena surpresa para você. Esse carro aqui parece ser muito rápido. E ele tem uma aderência boa, hein? Gostei desse carro aqui. Você vai ver. O pessoal vai botar no online. Vamos começar o rali agora? Não. Isso é só um reconhecimento. Você saberá quando estivermos em um rally. Suprimentos do festival chegando Uhul -huh. em seguida a curva acentuada à direita Estamos de volta na pista O helicóptero Tinha vazado né? uma imagem desse helicóptero ha! Somos uma boa equipe de rally. Ser copiloto requer concentração absoluta e, desculpe, cautela em dobro. Água à frente. Caminho bem difícil para os navegadores. Quem disse que reconhecimento deve ser chato? Presta atenção, por favor. Primeira área de encontro chegando. Eu vou entrar no helicóptero. Você vai no WRC. Vou falar a sua rota do ar. Controle de largada, bora! Eu aviso quando for pra virar. Você trate de ir o mais rápido que puder. Isso que é rally. Mas ver se me espera, hein? Primeiro, uma fechada à direita. Mano, o controle de largada não tinha que ser do, do zero ao 100? Por... Tá, espera, anotei tudo errado. Não se preocupe, tô vendo um ataque. Ok, é, fico no reconhecimento. Você está descendo nas crateras. Continue e vire à direita depois do salto. Você volta direto para a roda. Mais notas de ritmo chegando. Bora, bora, bora, bora, bora. Olha o helicóptero aí me seguindo, ó. Só aqui está muito à frente. Adivinha quem chegou primeiro. Nossa, o helicóptero tá jogando a poeira danada. Tá atrapalhando no lugar de ajudar. Estamos cortando três dunas aqui. Olha o salto. Galinha? Apareceu uma placa de galinha ali, velho. O que, que significa? Tem galinha na minha frente? Cruzando o asfalto e voltando para a terra. Nossa, essa terra aqui é diferente ó, do Horizon México. Volta nos portões e um salto. Dupla cautela da aterrissagem da água. Em seguida, curva fechada à esquerda no porta-cimento e nós estaremos de volta na rota E ali está a estrada. Gostei, até agora eu estou gostando. Tô gostando. Ela tá anoitecendo, hein? Nosso show de drones começou. Como é que tá o nível de animação de vocês? É isso, quase lá, quase no festival. Padrão? Tá padrão? Não deu aquela... Nossa, que top! Não, né? Esse carro aí é do Colin McQueen. Então não precisa de tanta competitividade. Boa, porque aí os dois estariam em Apuros. Por favor, camarada. Ei, Estrela, o que acha disso? Eu achei legal. Vamos começar de forma simples e agradável. Vá para os pés. Não precisa ser uma competição, Ale. Não é? Tem que ser uma competição. Tem que ser uma competição. Esse negócio de tirar a competição do jogo é Mike Brown. Bueno, chegamos. Ó, isso aqui é ícone de corrida de... Ó, entrou alguém aqui. Eu tô no online, hein? Acho que eu vou ficar no modo off, porque... Trava, né? Fica travando. Pega meu carro. Eu fiz uns ajustes embaixo do capô para você. O estilo de rali é tão simples quanto parece. Checamos o tempo entre os pontos de controle. Quanto mais rápido o seu tempo, melhor sua posição na corrida. Eu estarei no helicóptero, mas estarei no horizon... <risos> é, horizonte. Eu vou te dar as coordenadas de cima, então ouça com atenção. Bem-vindos a Devil's Pass. Uma rota rápida de asfalto que sobe passando por chicanes e desce atravessando pontes estreitas. Espero que esteja pronto. Eu também. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Não precisa gritar não, minha filha. Eu não tô surdo. Vamos ver aqui a pista tá no... no asfalto. Já gostei, já gostei. E é um carro só, né? Isso aqui é tipo é, tra é tomada de tempo, de tempo, né? De trempo. É falar é track day. É hot lap, né? No rally tem isso aqui no Dust Dust 3. Para mim é o, o último Dust Rally, o melhor, né, que foi feito, na minha opinião. O pessoal gosta do 2.0, mas para mim o, o Dust 3 é zica, né? Poderia ter vindo alguns carros aqueles de, de subir é, montanha, né? Em alta velocidade para gente. O carro, veio, tempo, né? o carro mais legal que veio na. O carro mais legal que veio para mim foi esse aqui, velho. O restante aí é aquela Ford elétrica, é legal. O restante eu não gostei, não. Apesar que o pessoal pegou aquela. É, aquele carrinho do evento sazonal, agora, o último do update passado, que parece um bugzinho, mano, ele é top, top 1, velho. Numa pista aí classe B, ele é apelão classe B, hein? Então vale a pena pegar esses bugzinhos daqui e testar na classe B, corrida de circuito. O que que é isso, Essa pista aqui não cabe um monte de carro, não. Será que a gente, quando for abrir o online aqui, vai dar para correr com um monte de gente aqui? Será que tem Horizon Open aqui também? Ah, talvez aqui deve ser modo fantasma no online, hein? Não tinha ponto ali, não, de, de frenagem Da hora, hein? Gostei Tô gostando, mas é bem normal, né? O, o pessoal queria algo Ah, eu quero algo que seja Mais real possível, eu não quero mais é, Hot Wheels Eu não quero mais Lego mas chegou algo real e a gente ficou meio assim, né? Não, se tivesse uma neve aqui pra dar uma diferenciada, ia ser top, mano. Nossa, a pista é grande, hein? Ah, 80%. Cara, ela tá no helicóptero ali, mas não tá falando nada. Será que tá bugado? Queria ver esse carro aqui na, na garagem lá, ver se dá pra configurar ele, o que, que dá pra colocar e tirar aqui. Ele não tá parecendo um FWD, velho. Será que ele é AWD? Falando, superfícies pavimentadas significam corridas mais rápidas. Mais rápido, melhor. Não é difícil de entender. Olha, você tem a sua lógica, mas não vou tomar nenhum partido. Certo. É, Ouvi dizer que você estava por aí com as corridas com a Ale. Tem um monte de estradas no México, mas estamos em Sierra Nueva. E para um Rally de verdade, é só sair do asfalto. Até o evento de corrida que marquei. Será uma corrida complicada pelas colinas. <risos> você tem ideia há quanto tempo eu estou planejando isso? Vou dar um palpite e dizer que foi tempo demais. Daqui a pouco eu vejo que você está planejando. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha a poeira danada aqui, hein? Vamos lá. Pega o meu carro. Esta é a Hill Run Sprint. Curvas fechadas com bastante cascalho Saltos, descidas e muita estrada inclinada Diversão pura 5, e... 4 Nossa, eu não deixei o cara falar, hein vai. E esse aqui é manco, hein Esse aqui é um Runigan, né Não, tá escrito ali no aerofólio gigante eu tô. Esse aqui é um Runigan Claro que sim Vamos lá, vamos, vamos ver aqui a expansão, expansão do Rally, é classe C? Menino, ó, esse carro aqui, às vezes dá para tunar também, hein? jogar na classe B aí, para ficar brutal, vamos ver, a gente tem que ver aí as opções de peças, ele não tá com anti-lag, esse que deve ser compressor, hein? um tempo excelente aqui. Não desista! Será que vai bombar o Horizon Open dessa expansão aqui? Eu acho que vai ser legal, hein? O traçado é legal, o os elementos, né? Não tem o que falar do gráfico do jogo. Muito bom. Vamos testar esses carros aqui, né? O louco, 160. O seu a sua expansão deu 160 giga. Alguma coisa errada aí, a minha deu 17 GB, eu jogo no PC. Ah, eu desceu o jogo inteiro, né? O dele. Ó, tá anoitecendo, ó o clima dinâmico. Tá anoitecendo nada, acho que eu entrei num lugar aqui, é cheio de árvores, bonito, tá? Só que assim, é, às vezes o pessoal tava esperando algo que o Zoy Gamer ele falou pra gente aqui que, pô, velho, já tem muita terra no, no Horizon México, né? Aí o Forza traz mais terra. É. Ai ai. Me lembrou Horizon 1. Horizon 1 tem, né, a expansão de Rally, eu tenho ela. Quando eu comprar o Xbox é, Série X, eu vou jogar essa expansão aí de ralizes. Ai, ah, o Donkey tá falando que a mulher só joga... É, a mulher do helicóptero, ela só tá jogando poeira. Mas é, nos ralisão lá da, da vida real, fica o helicóptero eu seguindo o carro mesmo. corrida de rua ou dia de pista, mas acredite, não se compara a sair ao ar e encarar a majestade da natureza e espalhar terra com seus pneus de rali. <risos> Falando desse jeito, eu até tenho que concordar, mas como eu disse pra Alê, não vou tomar nenhum partido. Quero o melhor pro Horizon, o que significa uma competição acirrada. Quero dizer que eu conheço as estradas mexicanas e as condições melhor do que qualquer um com quem eu tenha que correr à noite. E atencioso da sua parte realmente não deixa de ser uma lição de vida camarada tenha cuidado com as conversas o peixe morre pela boca você poderia admitir que tava blefando cara. porque nunca vá para as dunas previsão e visibilidade tão bem ruins mas acho que o um helicóptero tem um umporte né Vamos ficar bem e rapaz eu achei que dava para ir por ali não deu não Cara, aqui tem muita, muitos elementos que dá pra gente quebrar, né? Tem um lago aqui do lado, bonito. Gostei da, da ambientação. Mas os elementos são bem parecidos com o do Horizon México, né? Mas é legal, é legal! <risos> Fala aí, galera, o que, que vocês estão achando? Opa! Agora é uma corrida de rua na expansão do rally. Da hora. Vamos ver o que é isso. Aqui o seu veículo. Deixei ele bem resistente. Ah, o que isso quer dizer? Chegamos! Uma corrida de superfície mista com várias curvas em U e saltos nas terras verdes charmosas e maravilhosas. 5, 4, 3, 2... Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui é do evento sazonal. Nossa, a, a quarta marcha dele é muito lenta. Vamos ter muito assalto, né? Pelo menos a. a, a... Olha a parcial. Eu sabia que você ia conseguir lidar com as condições, eu sabia! Pelo menos a expansão trouxe pra gente o anti-lag, trouxe pra gente o controle de largada, que eu acho que deveria ser um pouco melhor. Ah, depois eu tenho que colocar o título da live, nova DLC. Oh, entramos na terra aqui, hein. Corrida de rua na terra. Esse carro aqui dá umas estraladas bonitas, hein? Oh, Gavin Rayabu. Que é do que era do Horizon, né? Ele saiu da, da Playground Games, em mais um membro lá criou outro estúdio para ele. Acho que os caras já estão um nível que eles já estão com ressaca moral, né? Estão querendo mais desafios. Vão criar outra, é, outro estúdio e vai vir uma empresa que vai comprar ou a Microsoft ou a Sony ou a EA, né? Deus me livre, a EA, não, por favor. Mano, esse, esse anti-lag é muito da hora, né? É muito louco. Aparentemente, ah, se esse helicóptero tá ajudando, não. Deixa aí nos comentários aí. gente nessa confusão por falar demais, camarada, mas eu acho que podemos ter inventado uma nova marca de Rally muito boa! Fantástico! Os pilotos vão adorar isso! Né? Os espectadores vão amar! Acho que isso pode funcionar. Um torneio, três equipes de Rally, concorrendo ao título de campeão de Rally Horizon e aos serviços do melhor piloto do festival. Você vai precisar passar por tudo, Estrela. Experimentar um pouco de cada coisa. Vamos ao que interessa. Quem será o primeiro? Ah... Ah, vamos começar pelo rally, né? Vamos supor que queremos mesmo descobrir qual de nós é o mais rápido. Eu encontrei a rota perfeita. Mas eu espero você ganhar confiança e reputação primeiro, é claro. Estudei cada centímetro de Sierra no Eva no papel. E fiz bastante reconhecimento. Estas são as nossas primeiras etapas de corrida. O que você tá esperando? Vai embora! Deixa eu ver... Isso aqui é a placa de perigo, né? Ai, ai, deixa eu fazer essa corrida aqui, ó. Ah, ele tem uma É, ele tem o um modo online dele, olha que legal! Bacana! Tem o um modo online, ele. Bora lá nesse... Nesse evento aqui, meu, meu querido. E o carro aqui suja bastante, hein? É, o efeito de sujeira parece ser é, maior do que na no, nas, no Horizon mesmo, Horizon México, né? Temos um Horizon Open aqui, cara. O que, que é isso aqui? Sensacional! Vou mandar um técnico de Horizon Raptors para limpar. Provavelmente eu. As mesmas superfícies... Os mesmos percursos, mas você enfrentará outros pilotos. Mais motivação, né? Vai, vai, vai! Esta começa mais técnica. Atravessa algumas curvas e picos inclinados. Depois termina com curvas em um. Só tente manter a calma. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bora lá, peguei um carro aqui para representar o nosso querido Ken Block. Vamos lá, meu povo e minha pova Olha a poeira, olha a poeira A poeira aumentou Ai, que maravilha, hein Vale a pena Ele tinha pedido pra aumentar a dificuldade. Eu não olhei, não. Eu só apertei não e fui. Eu vou aumentar a dificuldade. Ah, agora os caras tá Beleza, eu vou aumentar a dificuldade na próxima. Vamos correr essa aqui pra nós pegar a manha da pista tá bem de boa eu percebi que tá easy mesmo como eu tô com pressa né eu queria levar lá pro pro canal mais a possível pro TikTok só que não vai dar não tá já é já são três horas da tarde aqui e até editar o vídeo né Cara, gostei muito dessa pista aqui, tá? Tá me lembrando muito do rally mano. Tá bem característico. A, a pista tá diferente do, do Horizon México. as novas etapas de rali que eu encontrei. <risos> eu vou me divertir com isso, e você também, provavelmente. Cadê? Cadê? Cadê? Vamos lá! Vamos lá com esse Fordzinho aqui, representando o nosso querido Ken Block. Eita! Ah, podia ter pulado aqui, né? Tá aparecendo... Olha um, um outro negócio ali para quebrar! Eu acho que tem que quebrar esses dinossauros aqui, hein? Agora, pra quê? Eu não sei. Tem uma placa de perigo bem ali, né? Será que a gente consegue concluir esse primeiro aqui, velho? Ou será que tem que fazer muita coisa, hein? Rota da areia para a terra aqui levemente técnica. Então vá devagar nas curvas em U, mas tente atravessar as outras. Belas vistas de árvores e poças pelo caminho. Caraca, tá como um novo piloto. Eu tô gostando da expansão É algo novo, né? A gente sempre gosta Quando tem a, algo De novo, né? É... Halizeira eu, eu, eu sinceramente Não sei como é que vai ser o hype da galera Pra gente continu Continuar jogando, né? Vamos ver como é que vai ser Eu acho que por padrão aqui Quando a gente inicia a expansão Ela fica no nível mais fácil Cara por isso que eu achei estranho. Agora, olha lá, tá na diferença de milésimos, né? E esse carro aqui nem é de, de Rally. A... Assim, ele tá com pneu de Rally, mas não é off-road, né? Eu tô vendo aqui que os carros aqui estão utilizando o pneu off-road. Vamos ver se vai dar bom, né? A dificuldade tá interessante agora. Aquilo ali é um checkpoint? Cara, é da hora, tá? O carro suja, mano. Olha a sujeira que tá esse carro, velho. <risos> que doido, mano. Uh, vou perder o check. Uh. Eu até tinha achado estranho mesmo, eu tava é... abrindo uma diferença muito grande em relação ao outro cara. O oh, bacana esse modo aqui, Tem um modo. eu achei que ia ser restrito apenas para um carro. ou oh, esse helicóptero aí, você vai me desculpar, mas você tá atrapalhando. se a ideia desse helicóptero é ajudar, essa poeira aí não tá ajudando não. de novos eventos para o Horizon Raptors se eles estivessem dando pontos como no campeonato mundial nós já temos isso no bolso o cara coloca os eventos lá na, na casa do entendeu? ainda bem que tem uns atalhos malucos e loucos aqui pra gente pegar né? essa na boca de Cine aí é massa, hein? Cinco, quatro, ai, meu Deus, vamos lá. Nossa. Precisa gritar, mas não sei por que vocês gritam tanto. Ai, ai. Vamos de BM, né? Pneu off-road. Classe B. Ai, ai. Bora. Ah, eu acho que não tem é... cross-country, Parece que eu só vi rally, é, corrida de velocidade e rua. Ai, ai, perdeu. Quase que eu perco o cheque. <risos> é, pelo que eu tô vendo aqui, tem que escolher o carro certo, mano para esse tipo de DLC aqui, não dá para pegar qualquer carro, não Olha lá, o Igão tá em segunda, hein Entramos aqui nas dunas Meu amigo esse helicóptero maluco aí. tem que botar um lancerevo aí agorinha né, mas se cair essas terras aqui velho, tá muito alto eu acho que o carro não vai conseguir não olha aí o carro certo, abriu 5 segundos de diferença vamos BM, braba Tá, tá compartilhada a tunagem, viu, gente? Classe B. Ih, rapaz, baixou para 4 é, de diferença. Tem a curva aqui. Já errei tudo. Já perdi meu, meu, meus 4 segundos de vantagem. Vamos ver se a gente recupera nessa curva aqui, ó. Tem uma curva fechada aqui, né? Esse helicóptero aí, meu querido, esse helicóptero tá tampando minha visão periférica. Destruindo lá fora, fera. Vamos ver se essas novas etapas te dão algum tipo de desafio. Cadê? Cadê o ponto? Olha a cachoeira lá, olha que top. Dá pra pular aqui? Ih, dá não. Melhor deixar quieto, vamos pela estrada mesmo. Nossa, que bonito, tá? Bonita, pra quem gosta de rali, eu gosto de rali, aqui tá, tá bom, velho. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Esse aqui é apelão, né? No rali, eu fiz ele, velho. É esse aqui que vai dar no online, A galera vai pegar uns bichão desse aqui, ó. Eu, eu queria testar uns carros diferenciados, assim, pra ver se... Será que se a gente tornar um poste colocar pneu fora de estrada tal, tá, aquelas bagulheiras todas, será que anda bem aqui? Menino, eu botei até a ré na curva ali, tá? As curvas aqui são bem fechadas. Daytona também apelão, né? O de 30 milhões. É por isso que eu acho que deveria ter categoria. Ó. Só pode entrar com esse tipo de carro. Porque esses carrinhos aqui vão dominar. Mas arrancou 3... Três... <risos> arrancou 3 segundos, velho. Galinha ali, tinha galinha ali, hein? Mano, da hora, viu, cara? Pô, da hora. Me lembrou muito o Dust Rally, velho. Tá Bateu uma nostalgia. Dust Rally 3, da hora, viu? Só que eu acho que a, a menina deveria ficar falando aqui, né? Vira pra lá, vira pra cá. Remexe, remexe. Mano, olha a poeira que tá ali. Tem uma placa de perigo aqui. Poeira aqui é mata, hein? Isso aqui deve pesar pra caramba no, no Onifet, hein? Eita lasqueira. Vai. Se não der três estrelas, isso aqui não dá nunca mais. O que é isso aqui? Ah, é os carrinhos que pode usar no Event Lab. Muito burburinho em torno do Horizon Raptors agora. Eles estão dizendo que nós somos o time a ser batido. Espere até verem o que planejei a seguir. Cadê? Não tem como pegar um atalho aqui, não? E o Nevera, o Rimark Nevera tá chegando aí. Ó! Oh! Quebrar ele. Ah, eles são de viagem rápida, né? Placa de bônus. Eu acho que quem já, já tem lá do, do Horizon México não precisa, não. Olha aqui. Tem um, tem um monte, cara. Olha isso. Isso aqui deve ser do evento sazonal, não é possível. Ih, tem que subir lá em cima Meu amigo, meu amigo Vamos ver o que temos aqui Vá com tudo no asfalto adiantado depois teremos curvas de terra e faremos um retorno esburacado no asfalto para terminar. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Eu tô na raiva desse cara gritando. Esse vai. Rapaz, sei para que, que fica gritando. Esse helicóptero aí eu vou falar pro seu negócio. Se eu soubesse que era só a solta, eu. Cadê a terra? não é possível. Ah não, 0,46 milésimos de diferença. Esse aqui é brabo, tá? Só que esse aqui é terra, mano. Ah, aqui, ó. Minha barriga tá roncando de fome Eu tô cagado de fome ó. ei Aí já, já era o tempo de volta hein? Rebentei o carro ali Ah, eu acho que agora lascou Aí agora lascou, quer ver? Aí o piloto tá cansado, é a fome, hein? É a fome, tô cagado de fome. Não, o carro é tão apelão que eu tô dois segundos de vantagem ainda. Esse carro aqui, aquele outro lá, anda demais no Rabi, hein? Depois nós vamos dar uma atualizada nesses carros. Oh, meu Deus do céu, velho. Ah, eu também não conheço a pista, né, velho? E eu tô no nível mais difícil. Aí não pode perder tempo não. Depois vamos dar uma olhada nesses carros de rali, dar uma atualizada, fazer uma lista pra galera. Eu acho que essa expansão aqui ela vai ser uma excelente alternativa quando a gente sair da.. querer sair da mesmice, né? Porque a expansão da Hot Wheels, ela. Assim, enquanto os caras não colocar o filtro de RWD e AWD, a expansão da Hot Wheels vai ser inútil. Vou até dar uma ideia lá pro pessoal do Forza lá para dar uma. dar uma chance pro filtro de RWD e AWD. Então eu tava explorando todos esses cursos sensacionais de rali para você. E eu continuei vendo coisas que pareciam divertidas para derrapar ou saltar. Bora entrar nessa corrida aqui, minha nobridade. Esta é uma passagem por uma superfície mista que atravessa a pedreira até o oásis. Múltiplos saltos, curvas acentuadas, subidas e descidas. Não tem problema. 5, 4 Bora lá, vamos de Bronco 1, um, vai Bora lá, Bronco é muito bom também, né? Só não pode rumar o carro na parede Bora lá, Broncão O helicóptero do Datena da sobrevoando o Bronco Que está é, fazendo uma fuga Ai! Aí, aí eu tirei onda, hein? Deixa eu ver. Top 1 ainda. Top 1. 300 mil de diferença. O Bronco é apelão mesmo. O Bronco é apelão mesmo. Mais uma batida dessa F-Bronco, hein? Menino, acho que tem uns atalhos aqui. Só que eu não tô não quero arriscar, não. Já tô vendo os youtubers fazendo vídeo de é, polícia e ladrão. E tirar o, essa imagenzinha aí dos ícones e falar que a polícia tá atrás. Escreva! Bota efeito de... De... De é, metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. Ele tá fugindo. Pega ele, galimando, hein? Já gravei muito com ele. Gente boa. Escreva o Cantovar. <risos> Ai, ah, meu Deus. Me perdeu o Jack. Rapaz, as pistas são excelentes. Agora eu vou falar pra você. Eu acho que ele deve mudar o checkpoint, né? Quando... Coloca para correr com a galera aqui Porque o checkpoint tá muito curto Deve ter dois modos né Um checkpoint mais aberto A seguir. Olha, já liberou uma nova equipe, mano. Pô, vamos continuar depois então, Mas não a gente zera essa expansão agora mesmo. Hora de descobrir quem é o melhor piloto neste time de Rally Superestrela. O Papai Fernando estará assistindo. Mas antes você precisa ter certeza de que o resto do festival está assistindo. Eu já procurei algumas rotas asfaltadas, rápidas, apertadas e técnicas. É na estrada e mostra de quem se erra no Evaé.